Olá, me chamo Ricardo Abrantes e serei seu instrutor nessa turma de webconferência e streaming. Ao final do curso, vocês serão capazes de utilizar ferramentas institucionais de webconferência, para fazer transmissões para sites como o YouTube. Gostaria de apresentar para vocês a Conferência Web da RNP, que é esta tela que eu estou utilizando para captar minha câmera. A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa é uma instituição que fomenta o ensino e pesquisa e tem várias ferramentas que vocês podem utilizar. Por exemplo, para alunos e professores, Vou mostrar para vocês a conferência web e ainda pode fazer transmissões para o EduPlay. Vocês que têm e-mail institucional da UNB já têm acesso ao EduPlay, que é um site semelhante ao YouTube, e ao Conferência Web, uma ótima ferramenta para fazer transmissões e webconferências. Então, vamos começar. O primeiro passo é fazer login na plataforma. Vou mostrar tudo para vocês agora. Essa é a página inicial do Conferência Web. Basta fazer o seu login. Entrando com o e-mail institucional. Seleciono a instituição. Você prosseguir para o login. seu e-mail da UNB, sua senha do e-mail da UNB, e já pode fazer o login, aceita os termos. Essa é uma conta alternativa que eu criei só para esse curso. Na sua página inicial você tem as suas informações, botãozinho para começar uma reunião, e as suas comunidades, que eu vou explicar certinho como é que funciona mais tarde, e o seu link. Caso você precise convidar alguém para alguma reunião que você iniciar na sua conta. Então, vamos iniciar uma reunião. Primeiro passo, você escolhe como vai entrar na sala. Se você vai ser um orador ou se você vai ser somente ouvinte. Vou selecionar o orador com o microfone. Tem que permitir que o navegador... Acesse seu microfone. Você faz um breve teste de áudio. Se você, Se você escutar a sua você voz, fez, você, você responde, responde sim. sim. Caso, Caso não escute, você responde não. não. Eu vou responder, eu vou responder não, não apesar, apesar de você estar escutando minha, escutando minha voz. voz. Para mostrar para vocês as opções que você tem ao fazer o teste de áudio. Você pode mudar o seu microfone. No meu caso aqui eu tenho cinco microfones, um deles com certeza vai funcionar. O meu microfone padrão é um microfonezinho que eu estou conectado à frente do meu computador, mas também posso mudar para o microfone da minha webcam. Vou manter o padrão e também você pode escolher onde você vai escutar o que as pessoas estão falando. No meu caso aqui eu tenho quatro saídas de áudio. Eu vou manter meu fone de ouvido para não dar microfonia. E vou tentar novamente. Nesse Mesmo segundo teste, eu já, já escutei bem mais no primeiro, continuo, continuo escutando, escutando, vou responder responde sim. Assim. Voltando aqui para a sala do curso. Para ligar sua webcam, você clica nesse botão, tem o desenho de uma camerazinha cortada. Compartilhar webcam. Seleciona a sua webcam. No meu caso aqui eu tenho três. Vou continuar utilizando essa que eu estou utilizando desde o início do curso. Abaixo do compartilhamento de, de câmera, você pode selecionar a resolução. Resoluções mais baixas são melhores para quem tem conexões mais lentas. Se você tiver uma boa conexão, você pode transmitir com mais qualidade. Um detalhe do compartilhamento de webcam do RNP é que você pode compartilhar mais de uma webcam. No meu caso, eu tenho a câmera virtual do OBS. É só selecionar a qualidade e eu posso iniciar duas webcams ao mesmo tempo. Isso é útil, por exemplo, para um professor que queira mostrar a mão, escrevendo ou desenhando enquanto dá aula. Vou interromper essa, ou eu tinha a opção de interromper todas ao mesmo tempo. Eu não estou utilizando o microfone aqui da sala, porque eu estou utilizando um software para gravar minha voz. Entrando na sala, por padrão, os microfones ficam mudos. Para liberar seu microfone, você pode clicar em seu nome, desbloquear o microfone do usuário. Quando você falar vai aparecer essa barrinha azul em volta da sua câmera e o seu nome vai aparecer aqui em cima indicando quem está falando. Outra opção é a tecla de atalho, Alt-M, estou mudo, Alt-M de novo, agora está captando a minha voz, ou o microfone logo abaixo da apresentação, quando você passa o mouse por cima você vê que ele serve para silenciar novamente. Silenciou, abriu. A captação do áudio, aquele teste inicial. Se você precisar refazer, você clica nesse fonezinho de ouvido, desativa o áudio, está desativado, clica nele novamente e você volta para o teste de áudio. No meu caso, eu já fiz, já sei que está tudo funcionando, então. Outra opção desse botãozinho, que é de configuração de áudio, é você mudar o seu dispositivo de entrada de áudio ou o dispositivo de saída sem ter que desativar e reativar o áudio. Por exemplo, se eu quiser mudar para o meu microfone da webcam, eu simplesmente clico aqui e pronto, já estou utilizando o meu microfone da webcam. E estes foram os primeiros passos. Na próxima aula vamos detalhar melhor a sala.